Incri incrivelmente aumenta o tamanho do pênis, ok? Até a próxima vez, Dr. Ray, com a Segredos da Vida, porque na verdade eu sou o rei da beleza, o rei da saúde. Tchau, tchau, obrigado. Compre agora o e-book do Manual Superdotado e descubra como homens comuns estão conseguindo aumentar o pênis em até 10 centímetros em apenas 8 semanas, sem remédios e sem cirurgias. Naturalmente como revela Doutor Ray link para comprar está na descrição do vídeo.